Max Verstappen é bicampeão mundial da Fórmula 1, mas deveria ter tido uma comemoração digna, não fosse a FIA ter estragado mais uma vez o campeonato do piloto holandês. Ele venceu a corrida, largou na pole position, fez o que podia nos 40 minutos e pouco do que teve o GP do Japão, mas o fato é que essa corrida, mais uma vez, fica marcada pela Federação Internacional de Automobilismo ter feito uma série de besteiras, a começar pelo fato de que permitiu a entrada de um trator na pista quando Carlos Sainz acabou abandonando a corrida e, lá na primeira volta, esse trator fez com que algum dos pilotos, por exemplo Pierre Gasly, se assustasse e reclamasse pelo rádio. Com a chuva que caía naquele momento, a FIA decidiu que, através dos seus diretores de prova e comissários, a corrida deveria ser paralisada e foi por mais de duas horas nesse momento. Só que havia um trator, como eu falei na pista. Um trator que, se você lembrar muito bem, acabou matando Julio Bianchi na mesma pista de Suzuka anos atrás. Ele ficou internado e depois de nove meses, com sequelas no cérebro, acabou morrendo. A questão é que a FIA no final das contas puniu Pierre Gasly com 20 segundos no final de sua corrida, alegando que o piloto francês, hoje na AlphaTauri, futuramente na Alpine, acabou acelerando enquanto o trator estava na pista. O trator deveria estar na pista? É claro que não. Mas mais uma vez, isso demonstra como a FIA estraga o campeonato de 2022 muito pior do que a gente imaginava dos tempos de Michael Masi, o que não significa que devemos ter saudades do australiano que hoje está afastado das funções da Fórmula 1. Verstappen ficou sabendo do seu título no final das contas por Johnny Herbert, que era a pessoa a entrevistar o piloto holandês logo depois da chegada da decisão dessa corrida que teve, como eu falei, pouco mais de 40 minutos. Ele não pôde comemorar com a sua equipe, não pôde comemorar com seus amigos e foi pego de surpresa. Isso demonstra um desrespeito, inclusive, com o piloto que dominou a temporada e que há a escrever o seu nome como um dos grandes da Fórmula 1 se mantiver essa performance que vem obtendo nos últimos tempos. Uma pena, mas enfim, Verstappen pôde comemorar no pódio junto com Charles Leclerc, terceiro colocado e não segundo, porque ele cortou a curva final e foi punido em cinco segundos. E daí veio também o título de Verstappen, Sérgio Pérez completou a dobradinha da equipe Red Bull. Próxima etapa do campeonato acontece daqui duas semanas, o GP dos Estados Unidos. São etapas a partir de agora meio que amistosos. São quatro até o final, Verstappen coroado como bicampeão, mas é uma pena que essa temporada ou pelo menos essa etapa do Japão demonstre o que foi a temporada 2022. Domínio de Verstappen, horror da filha. O que você achou do GP do Japão? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no sininho e permita que o seu celular receba as notificações para todos os vídeos do Grande Prêmio.